Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje é o último vídeo na nossa série de 10 vídeos sobre a plataforma de investimentos Binomo. Então agradeço todo mundo que acompanhou a série até aqui, né? E estamos chegando no último episódio dessa série. Então pra quem não acompanhou a série, vou deixar em cima nos cards aí. E basicamente hoje é o décimo episódio, né? Então cada episódio eu falei uma funcionalidade da plataforma Binomo, desde como depositar, como sacar, como operar e cada vez funcionalidades mais legais aí eu fui trazendo pra vocês. Então eu aconselho você assistir todos os episódios, porque você vai entender desde o mais básico até o mais avançado sobre a Binomo, ok? E lembre-se que ao longo desse vídeo vai ter um QR Code aparecendo aí no canto, para você poder acessar diretamente a Binomo, e também temos o um link direto no comentário fixado. E, enfim, recapitulando, né, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, a plataforma Binomo aí, é uma plataforma de análise gráfica, onde você tem que decidir, através da sua análise, se o gráfico está subindo ou descendo, e você acertando sua previsão, você tem seus resultados, né, seus lucros. Mas, enfim, enfim, como eu falei pra vocês, já fiz bastante vídeo sobre a Binomo, e hoje, o último vídeo, eu decidi falar um assunto muito especial, muito importante, que é sobre, aqui, promoções e bônus da Binomo. Então, vem comigo que você vai entender o quanto isso pode ser legal, né? Então, o que que é um bônus? Primeiramente, você pode estar se perguntando. Os bônus são benefícios que podem ajudá-lo a aumentar seu potencial ao negociar. Então, existem cinco tipos de bônus na plataforma. Você pode adicionar um bônus a um depósito para aumentar seu investimento, usar um bônus sem depósito, um cupom, ou ativar negociações sem riscos. Então você encontra os bônus disponíveis e acompanha o progresso do seu volume de negócios na seção bônus, tá? E na nova versão do aplicativo Android, ó, vocês podem ver também, ok? E olha só, há cinco tipos de bônus como eu falei pra vocês. Então, tem o bônus de boas-vindas, que é disponível nos primeiros 30 minutos após a criação de uma conta, onde se aumenta qualquer investimento em 25%. Então você que tá criando sua conta agora tem esse questão aqui. Temos também o bônus de depósito, que é disponível a fazer um depósito e o valor do bônus depende do valor do depósito. Também temos o cupom ou código promocional promocional você pode obter de uma promoção em uma newsletter ou com seu gerente pessoal também é possível combinar cupons e códigos promocionais com um bônus de depósito então inclusive o meu código promocional tá aí no comentário fixado você pode estar tá pegando ele e aqui é um bônus para você cara muito bacana entendeu já é uma ajuda muito grande todos esses bônus que a binomo te dá tem também o bônus sem depósito que é uma quantia fixa de bônus que pode ser creditada instantaneamente em uma conta real sem a necessidade de fazer um depósito e a negociação sem risco que a gente falou no último episódio sobre o estado status da plataforma VIP, você pode assistir esse episódio também, é um número fixo de negociações com valor de investimento pré-definido. As negociações sem risco são normalmente fornecidas aos traders com status VIPs por um gerente pessoal, então vale a pena você ver esse episódio para entender certinho. Uma dúvida que você pode ter é onde você pode saber mais sobre o bônus, então você encontra mais informações sobre o bônus ao fazer o um depósito e você pode clicar no ponto de exclamação, então você também encontra as condições do bônus nos parágrafos 8, 8 17 do acordo do cliente, se você quiser ver mais, né? E na seção tipo de bônus da central de ajuda, como a gente viu aí. E é basicamente isso, tá galera? Então eu decidi finalizar aqui essa temporada da Binomo com esse assunto, porque o bônus assim, é uma coisa muito legal, que eu tinha que fazer um vídeo exclusivo falando, porque é algo que pode te ajudar em diversos momentos aí na Binomo, né? É algo que te incentiva mais, e é algo que a Binomo dá aí pra você de bônus realmente, então vale a pena você tá por dentro dos bônus, como eu falei num comentário fixado aí, você pode pegar meu código promocional então aproveite os bônus aí. E é isso galera, com isso eu me despeço dessa série pra vocês aí, de 10 vídeos sobre a Binomo, então eu espero que vocês tenham gostado aí da Binomo, e se vocês gostaram dessa série, comenta, deixa o like se inscreva, pra que eu possa, quem sabe trazer mais vídeos aí da Binomo, né então é isso aí, e tem aí em cima nos cards, lembrando, os 10 episódios confira tudo pra você ficar craque na Binomo você que é iniciante, ou você que já é avançado na Binomo, vale a pena você conferir todos os 10 episódios, pra entender tudo às vezes saber alguma coisa que você ainda não sabia, tá, compartilhe também essa série, e eu realmente espero que vocês tenham gostado Finalizo dizendo que a Binomo é uma plataforma para maiores de 18 anos e existe sim um risco de perda de capital, mas eu espero que depois dessa série aí você já esteja bem craque na plataforma e busque bons resultados e bons lucros, ok? Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!